Em nome da paz, se disparam milhares de vezes armas de fogo aqui dentro da favela. A guerra, ela fica para dentro das favelas, porque a droga, ela está em todo lugar. Então, não é guerra às drogas, é guerra ao pobre. Nós seguimos perdendo todos os dias. Os que estão aliados com o governo não perdem nada. Eles, com tal de estar fomentando a guerra, eles ganam. Há uma nova fase dentro do capitalismo, que se vive en América Latina. La violencia es también ya un gran negocio. El gran negocio en América Latina es la reproducción de la violencia.